Da Martin Street, suíte 101 ou em Waymalt, no 14 da Union Street. Se preferir, acesse o nosso site csetinnovation.com. Fone 508-536-9495. 508-536-9495. Temos a melhor solução para o seu negócio: o brilho raro que nunca sai de moda, a joia que valoriza o seu estilo e enche os olhos com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 00 ou visite o site nivaldoguedes.com Aperte os cintos porque estamos no ar senhoras e senhores, e aí, tudo bem? Chegando por aqui com mais uma edição do programa Negócio Fechado hoje, dia 10 de setembro 2020 Onde você estiver, receba o nosso abraço Sintonizar o resto, claro, você deixa com a gente, né? Tamo junto e misturado com muita alegria na sua sintonia. E você, tá tudo bem? Saindo de casa agora, se preparando pra sair. É de única e exclusiva responsabilidade do patrocinador os anúncios, serviços e produtos divulgados no programa Negócio Fechado. Vamos aos destaques da edição de hoje, meu amigo. Vem comigo, hein? Negócio fechado. Bom, na edição de hoje, você que tá ligado com a gente, nós vamos falar sempre, né? Nas quintas-feiras nós temos a participação do nosso querido amigo e parceiro direto de Belo Horizonte, Rogério Tobias. Vai estar com a gente daqui a pouquinho no programa Negócio Fechado. Vamos bater um papo hoje. Você que está acompanhando a gente, o ciclo de vida... Dos produtos. Então fica ligado, um, uma conversa inteligente nas manhãs aqui da Rádio Negócio Fechado né, e da TV Negócio Fechado. Daqui a pouquinho, e mais você que está acompanhando o nosso programa: Notícias locais, notícias do Brasil. E o candidato democrata chamou de repugnante, quase um crime, a reação de Trump à pandemia. A gente tá pegando, hein? Rodada do Brasileirão. Atlético Mineiro perde, Flamengo vence. São Paulo empata. Vamos saber como é que foi a rodada de ontem do Brasileirão e de hoje. Fica ligado aqui no programa Negócio Fechado em Mais. Trump admitiu que minimizou o vírus para não causar pânico. É o que conta um certo livro. Tudo isso a partir de agora. Olha, vem comigo aqui no programa Negócio Fechado. Está no ar, tamo junto e misturado. Aumenta aí, vai. Você está ouvindo o programa Negócio Fechado. Apresentação: Freely Bras. Freely, Braz. Freely Braz do comando e, como sempre, agradecendo o Papai do Céu por tudo que ele tem nos proporcionado. Vamos juntos. Se acontecer um barulho, é muito... eu e você aí do outro lado. Vamos, vamos juntos. Uma... Suas orações.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 Bom dia, Boston. Bom, dia, Boston. bom dia Boston, bom dia Brasil, bom dia você ligado com a gente, bom dia Flórida, bom dia onde você estiver, bom dia pra você me assistindo agora. Tamo junto, espero que você esteja bem, espero que, tudo esteja... que tudo esteja bem com você, né? É... Espero que... que você esteja com o coração agradecido e em Deus. E hoje nós vamos refletir sobre o Salmo. É, o Salmo de hoje é o Salmo 138, para você que está acompanhando o nosso programa, e vai dizer exatamente o seguinte: Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor! Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos, percebeis. Quando me deito e quando eu ando. Os meus caminhos vos são todos conhecidos. Fostes vós que me formastes as entranhas, e no seio de minha mãe, vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graça, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes, que prodígio e maravilhas! as vossas obras, Senhor sondai-me, conhecei meu coração, examinai-me e provai meus pensamentos, vede bem se não estou no mau caminho e conduzi-me no caminho para a vida. Gente, esse salmo é um, um, um tapa de luvas em quem, por exemplo, apoia a atrocidade, o crime bárbaro chamado aborto. Eu não preciso falar mais nada. Não preciso falar mais nada. Eu, filhão, minha querida, você foi tecida no ventre da tua mãe pelo Senhor. Ah, que bonito isso. No seio de minha mãe, vós me tecestes. Fostes vós que me formastes as entranhas. E no seio da minha mãe vós me tecestes. Gente, eu já comentei aqui que tem uma passagem do Catecismo da Igreja Católica, ele está lá em cima, que mudou a minha vida. Independentemente de você ser católico ou não, aplique isso na sua vida, porque vai fazer todo sentido possível. Todo sentido. O dia que eu entendi que eu não era dono da minha vida, o dia que eu entendi que eu estou nesta vida de passagem E que eu sou um administrador dessa vida A minha vida pertence a Deus E eu terei que prestar contas a Ele Desta vida nesta terra, nesse tempo que Ele me dá Quando eu morrer Quando eu chegar, espero que no céu né? Ou quando eu chegar diante de Jesus E Ele me perguntar, meu filho Quais foram as suas obras nesta terra? Nesse tempo de vida que eu te dei, o que, que você produziu? Ah, mas... Não tem desculpa. tá entendendo? Não tem? I'm sorry. Ah, eu estava busy. Ah, ah... Não, não. Viva intensamente cada minuto da sua vida. Eu concordo 100% com essa frase, mas viva direito. Viva para o Senhor. Viver para o Senhor não quer dizer que você não possa ter diversão, que você não possa sair com a sua família, com seus amigos, que você não possa se divertir, não tem nada a ver com isso. Né? Mas estar na presença do Senhor e colocando Ele em primeiro lugar na sua vida, não é o dinheiro, não são as coisas materiais. A maior idiotice que eu já vi é quando uma pessoa coloca a sua, a sua vida, coloca a sua força, em bens materiais, gente, isso tudo passa, caixão não tem gaveta, como dizem por aí, as pessoas, precisam, as pessoas juntam muito dinheiro, fazem de tudo para ter muito dinheiro, e não mandam uma cora ou 25 centavos, uma moeda para o céu, vamos dizer assim, né? ou seja, não que você tenha que mandar dinheiro para o céu, não é isso, mas você cuida do bem material, mas não cuida do seu bem maior, que é o espiritual. Sua vida espiritual. Então é uma chamada de atenção. Encare-se se for assim. Né? As pessoas elas têm um ledo engano de achar que ah, eu não bebo, eu não, eu não mato, eu não roubo, eu declaro meu imposto. Eu sou todo certinho, vou na igreja. Então eu vou para o céu quando eu morrer. Não, gente, pelo amor de Deus. Oxalá que você vá, mas não é assim que funciona Não é esta a matemática de Deus Pelo amor de Deus, bota a mão na consciência Eu já disse aqui para vocês, e vale a pena vocês quiserem estudar né? É, Adão e Eva no paraíso Não tinham pecado E ainda que se eles não tivessem pecado hoje Se nós morrêssemos Não quer dizer que nós mereceríamos o céu Nada disso, nada disso nós não merecemos o certo. Queremos ir para lá por pura graça e misericórdia de Deus. É isso. Então, comece a amar. É o que a gente fala, né? Você não comete aí nenhum pecado grave, tá né? tá buscando. Beleza, empatamos então essa conta. tá zero a zero. Agora nós vamos começar a amar. Deus espera por você. Seja proativo, né? Comece a, a, a dedicar mais tempo para Deus. Se lance sem medo nos braços do Senhor. Amém, gente? Vamos lá que eu já extrapolei aqui o tempo. E a produção já tá com a mãozinha aqui no relógio. O bicho tá pegando. Vamos que vamos, produção. Não precisa ir correr desse jeito, não. Pelo amor de Deus. Tamo junto. Tamo no ar, ué. Vamos lá. <música>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 Negócio Fechado Na sua rádio, é verão. No programa Negócio Fechado Cotação do dólar Vamos saber como é que fechou o dólar ontem Pra você que tá ligado com a gente aqui no programa Negócio Fechado Olha, o dólar fechou em queda de zero de menos 1,23% Caindo pra cinco reais e R$ 5,30 É isso mesmo, o dólar caiu pra R$ 5,30 Ainda tá muito alto, diga-se de passagem, né? O euro fechou também em queda de 0,50%, cotado a seis reais e vinte centavos. Cotação do dólar para você ligado com a gente aqui no programa. Vamos trazendo o tempo e temperatura, vamos lá. Programa negócio fechado. Tempo e temperatura. Bom, os termômetros registram para hoje na Grande Bosta, né? Temperatura que deve chegar a 78 Fahrenheit. Mas a previsão hoje é para chuva, já a partir das 10 da manhã. É, né? então deve chover durante o dia inteiro. Chuva e Trovoada. Então, a previsão para hoje é chuva e trovoada, thunderstorms durante todo o dia. Isso mesmo, durante todo o dia e ainda toda madrugada e ainda até as 10 da manhã, da sexta-feira. Dia de chuva. Fazer o quê, né? Deixa aí para Hartford, Connecticut, os nossos amigos acompanhando aí o programa. Nesse, nesse momento, em alguns lugares. Uh, aliás, perdão, a previsão é de que comece a chover, né, a partir das 9 da manhã. Então, deve ir também durante todo o dia, uh, deve chover, tempo nublado, aquela coisa toda, trovoadas, né. E depois, uh, essa previsão deve ir até às 5 da manhã, já de sexta-feira. Tempo e temperatura para você que acompanha o nosso programa. Vamos acompanhar, se vai se cumprir ou não, né? Você que vai trabalhar, tá saindo agora pra trabalhar Muita calma nessa hora, se cuide, pelo amor de Deus E vamos que vamos, né? Os meus amigos pintores, galera da... Galera que limpa a casa Turma da... Minhas amigas house cleaners Obrigado aí pelo carinho de vocês, tamo junto Merione por aqui, obrigado A Brígida... Brígida do céu, que nome difícil, menina Olha aqui o nome da, da Brígida, vai Brígida... Ah, ela tá aqui de Santo Antônio de Castro Carlos Barbosa, beijo Um abraço aí para você Brígida Subtitz, é assim que fala? Meu Deus do céu, difícil, hein? Quem mais tá por aqui no nosso programa? Deixa eu ver aqui quem é que tá assistindo a gente Você compartilha aí o nosso programa Fica ligado com a gente, onde quer que você esteja Daqui a pouquinho eu vou para Belo Horizonte para poder conversar com o nosso amigo parceiro aqui, o Rogério Tobias grande amigo, parceiro aqui no programa Negócio Fechado e traz aí as informações do dia, deixa eu ver aqui galera que tá acompanhando o programa olha a turma tá comentando aqui hoje, hein ah, o Paulo Henrique Lisboa, alô Paulo Henrique, bom dia meu queridão, como é que você tá? a Renata, Renata, saudade de você alô Riva chega junto Olha isso, olha isso, para tudo nesse programa, produção. Olha o que que o, o, o nosso amigo Cláudio Barbosa, ele escreveu aqui no nosso programa, olha na, na, nos comentários. Bom dia, peixe. Oh, oh, obrigado pela parte que me toca, produção. Se, não vou falar nada não, viu? Isso é uma alfinetada, o galão não aguentou o peixe ontem não. Mas que jogo aquele, hein? Pelo amor de Deus. É... Ô, Claudião... Tamo junto aí, falar nada que você não. Oi, Andréia! Andréia, você sumiu, hein? É? Tô entendendo, não? Você sumiu, minha querida, tá tudo bem com você? Eu espero que sim, viu? Manuel Freitas também por aqui, tamo junto. Ah, alô, o, o, o Alex não vale nada. Alex, eu vou falar isso com você, você não vale nada mesmo. Ah, Terminou o jogo, ele já mandou mensagem pra mim. E o seu galo, hein? E o seu... Tipo assim, né? Acabou o jogo e ele já mandou a mensagem Falar nada com você não, Alex ah, Bom dia, Rubro Negro, tá todo feliz, né? Andréia por aqui, é meu irmão tá daquele jeito Eu sei, André. Eu, eu fico imaginando com você aí, coitado Como é que deve ser, né? Rogério Reis, bom dia, estamos na área Dali Mengão Quanto foi o jogo ontem? Ah, Rogério, você também, né? Meu? Vou te falar, hein? A Ivandina Esteves, direto de Caxias do Sul, acompanhando aqui o nosso programa. Cláudio Batista, obrigado aí pelo carinho. Direto de Nantucket, acompanhando aí o nosso programa. O Claudião já tá aqui, o Cláudio Batista já tá pegando no meu pé aqui, não dá nada não. André tá dizendo, tô dizendo, também acho, não presta não, é Alex? <risos> Ai meu Deus do céu. Vamos lá com notícia. Vamos com notícia. Não quero falar de futebol hoje, não, produção. Vamos lá e agradecendo os nossos amigos e patrocinadores, sem dúvida nenhuma, essa turma que faz essa grande diferença na comunidade brasileira, se você que está aí acompanhando o nosso programa, dê preferência aos nossos patrocinadores é o que eu te peço. Né, Dê preferência, procure-os, é, use os serviços dos nossos patrocinadores. E você que está por aí, já baixou o nosso aplicativo? Negócio Fechado News é onde você pode escutar a Rádio Negócio Fechado e me escutar. Me escutar outros programadores também. Deixa eu agradecer a Magui Toyota 617-697-3106, onde você vai comprar o seu carro. Eliana, da, S... da CSP Innovations. Um abraço para você, minha querida. O telefone é o 508-536-9495. Crispin Law. Doutora Hanna Crispin, 617-421-9090, 617-421-9090, Nivaldo Guedes Imóveis, 617-387-4700. Quer investir no Brasil? Aproveite esta oportunidade. Home Experience, um belíssimo empreendimento da Castro Engenharia e você pode ter acesso a esse empreendimento exclusivamente com o nosso amigo Nivaldo Guedes, da Nivaldo Guedes Imóveis. Dito isso, produção, vamos lá com o nosso... Giro de notícias, eu quero começar aqui as notícias Antes de acionar o nosso querido Rogério Tobias, né? Lá em Belo Horizonte, pra gente bater aquele papo bacana de empreendedor Você que tá investindo, você que quer investir Você que quer começar um negócio Então é muito importante que você que tá aí assistindo o programa Preste atenção no bate-papo de hoje Que é um bate-papo para mim sensacional, muito bacana é, E a gente tira muito, muito proveito de tudo isso né? Bom, dito isso Vamos lá, eu começo trazendo Vamos começar aqui por, pela, por Massachusetts, produção Vamos começar por Massachusetts, então Eu quero falar primeiro de Durham, né? A cidade de Derham, a vizinha aí de Norwood Também aqui de Stoughton, né? Aqui na região A cidade de Durham, ela cancelou a volta às aulas in person é, Pessoal, né? Pessoalmente, vamos dizer assim, né? diante do aumento de casos de Covid-19 na cidade de Teram. É isso mesmo. Uh, o comitê né, se reuniu durante numa reunião de terça-feira, à noite já, e decidiram que os estudantes uh, não vão voltar às classes em person, né? No dia 21 de setembro, como era o esperado. Os estudantes vão voltar às aulas normalmente a partir do dia 16 de setembro em Durham, né? Mas uh, pessoalmente ainda não e até até por notice, notice que fala, né? Até ou, que as coisas estejam melhor. Então, se você é de Durham, saiba disso, né? Do que está acontecendo. Eu saio de Durham e eu quero ir para Everett, porque é a cidade de Everett o prefeito ordenou que os playgrounds, uh, os lugares públicos, né, de Everett, fossem fechados. Então, se você é de Everett, de repente você quer ir lá, não sei lá, numa quadra de basquete, nos playgrounds aí com as crianças, aquela coisa toda. Pois é. Uh, por lá também, na cidade de Everett, o prefeito ordenou que tudo isso fosse fechado. O prefeito é o Carlos de Maria, né? Diante do aumento de casos de coronavírus na cidade, que é tido como alto. Né? Uh, Everett tá aí sendo considerada como um high, um, um risco alto né? de, de, de coronavírus. Então é cerca de oito casos por 100 mil habitantes hoje, né? Isso é considerado uh, alto. Então, para que você que tá você que está acompanhando, temos uma audiência muito grande na cidade de Everett também. Se você for em algum lugar público e muito provavelmente ele vai estar fechado Ou vai ter alguém lá de repente para poder dizer que você não pode usar É por conta desse aumento do coronavírus, né? E isso começa a valer a partir de hoje, quinta-feira né? Então a partir desta quinta-feira, cidade de Everett fechando aí os playgrounds E os lugares públicos que a galera costuma reunir aí para jogar basquete, jogar o futebol Dar aquela caminhada... Então, até novas informações, né? Não tem uma data. Notícias para você aqui no programa Negócio Fechado. Agradecendo o seu carinho e trazendo informação para você que está ligado com a gente, né? Você que está aí bem, quer ficar bem informado, a gente traz a informação. E você que está aí acompanhando o nosso programa, deixa eu te falar uma coisa. Se você está precisando trabalhar, baixe o nosso aplicativo. Sensacional! Lá tem uma parte que fala classificados e aí você vai de repente encontrar alguma coisa para você. E aqui também, ó, a Merione Capricha sempre colocando aqui os classificados para gente. Vaga para trabalhar com siren na região de Lowell, Massachusetts, com ou sem experiência. Vai ligar no 978-398-3603. Vaga para homem na construção demolição em Cambridge. Os interessados devem entrar em contato no 617-952-1384. Aluguel em Revere. Aluga-se apartamento de um quarto por temporada em Revere, de frente para o mar, outubro até abril. Contato 774-279-9312. Então, tá aí alguns classificados para você que está acompanhando o nosso programa, né? Fica à vontade. Você já fez o Censo 2020, ainda não? Então, por, por gentileza, né? Deixa para depois, não. Olha, é sério. É muito importante que você faça o Censo. E você, com a, a, as tecnologias de hoje, você pode fazer o Censo do seu celular, do seu tablet, do seu computador, mas até mesmo ligando. Uma facilidade, uma praticidade, para não ter desculpa, né? E é importantíssimo que você... Faça o censo, porque isso vai retornar para sua comunidade. Que legal, eu faço o censo, coloco as minhas informações, digo para o governo, é, pra, aliás, para é, o governo, né, para quem conta e tudo mais. Nós estamos aqui, aqui existe uma comunidade, aqui existe um número X de pessoas. E aí, quando o governo for mandar a verba, sabe que aquele lugar ali né, tem... É um determinado número de pessoas e você está nesse bolo e aquela cidade tem que ter aquela verba uma verba maior, número de representantes políticos e por aí vai, né? Agora, vale a pena a gente dizer também que os seus dados, eles são sigilosos, são secretos ninguém vai sair falando nada por aí e, e imigração não tem acesso a seus dados através dos censos, não, são protegidos por leis tem que ficar claro que existem por aí várias é, teorias da, da conspiração E não é verdade A gente precisa falar isso aqui no programa Você que está acompanhando aí Pode fazer, sem medo de ser feliz, fica tranquilo tá? Ah, deixa eu ver aqui Aliás, o telefone para você poder fazer o censo Isso, o telefone mesmo Pega aí se você que está acompanhando o nosso programa 844-474-2020 844-474-2020 Censos 2020 844 Olha, está chegando aí, na reta final é, O prazo termina no dia 30 de setembro E os recenseadores estão visitando as casas Mas, como eu disse, você pode facilitar a coisa toda né? É, respondendo em português Em português, que facilidade, né? Através do site www2020 pt. Computador, tablet, celular e por aí vai para cada pessoa não contada, a cidade perde 2.400 dólares por 10 anos. Tem noção do que é isso? Você tem noção do que é isso? Pô, vamos supor, aqui na minha casa, a família é grande, né? A família é grande. Então, ó, nós temos aqui, deixa eu ver, o Rafael que está para chegar agora em outubro. Então, vão ser cinco filhos. É, eu sou pai de cinco filhos. E eu e minha esposa, então, somos sete, né? Vezes 2.500 2.400, né? Vamos lá, ruim de, de, de matemática. 16.800, só aqui em casa. Os próximos 10 anos de verba que chegar para Stoughton. 16.800. E aqui em Stoughton costuma ter uma família... Tem, tem, a, as famílias são grandes, sabe? São, são parrudas. Imagina, e na sua casa? Qual que é o prejuízo que a cidade vai ter se você não for contado? Me diga aí. Bom, dito isso, vamos com mais notícias aqui no programa, produção. Trazendo notícias para você nesta quinta-feira. Agradecendo mais uma vez o seu carinho e a sua sintonia. Compartilhe aí o nosso programa, viu? Franklin Laureano por aqui. Ô, Franklin! Saudade de você, rapaz. Como é que você tá, Franklin? Você tá bem? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo, meu irmão? Eu espero que você esteja bem, que tudo esteja bem. Na medida do possível, obviamente, tá? Tamo aqui, viu? Não some não, cara. Feliz de ver que você tá por aqui, viu? Feliz mesmo. Tamo junto. Você é parceiro, você é nosso e boi no lamb. Bom, vamos seguindo aqui com as notícias do Brasil. Tem treta. Vou falar da treta, né? Vai, ah, Frodo, vamos falar da treta? Vamos falar da treta. Envolvendo aí o senhor ah, candidato a presidente e o atual presidente. Bom, numa entrevista à CNN, ontem quarta-feira em Michigan. O candidato democrata à presidência do, uh, do país, né? o democrata Joe Biden, ele classificou como repugnante e quase um crime que o presidente Donald Trump tenha minimizado a Covid-19, mesmo sabendo de seus riscos, como é sugerido em fala do próprio Trump ao novo livro, do jornalista Bob Woodward. Rage... Ou, ou numa tradução livre, ira, né? Ah, na visão de Biden, a postura de Trump mostra por que não temos confiança em sua liderança. Isso fez com que pessoas morressem e o que ele fez o tempo todo, questionou aí o democrata. Ele, Trump, respondeu que você respira, o vírus está no ar e ele não coloca uma máscara. Ele segue falando, é ridículo colocar uma máscara para que, que você precisa de distanciamento social dessas regras? O livro de Woodward, para o qual Trump deu 18 entrevistas, inclui o presidente americano dizendo em 7 de fevereiro que isso, o novo coronavírus, né é uma coisa mortal. E em, em, em 19 de março, que eu sempre quis minimizar a pandemia. A notícia sobre o manejo do vírus... Por Trump chega menos de três semanas aí de seu primeiro debate com Biden. O objetivo de Trump era garantir que o mercado de ações não caísse... ...que seus amigos ricos não perdessem dinheiro... ...e ele pudesse uh, dizer que o que acontecesse não tivesse nada a ver com ele. Uma acusação aí do democrata Joe Biden. Ele acenou com uma bandeira branca, ele foi embora... Ele não fez absolutamente nada Acrescentou aí o senhor Biden Pense no que ele não fez É quase um crime Bom, e o presidente Donald Trump apanhou Pra lá ontem, né? Por conta Da repercussão desse livro, né? E é um erro, a gente sabe, deixa eu abrir um parênteses Aqui é... Tirando as paixões de lado E a politicagem de lado A gente sabe, tá careca de falar Eu já falei isso aqui várias vezes não é segredo para ninguém dizer que o Trump ele errou e errou feio no início da pandemia. Errou feio de exatamente isso que ele fez. né? Agora se confirma, ele mesmo confirmando isso, né? que ele minimizou essas coisas todas, não, não, não, não deveria ter feito isso. Então, é, também não vou aqui colocar as mortes na, na, na conta dele, não é isso. Mas a ação dele de, de, de não acreditar, de não fazer o que talvez o possível e o impossível naquela época, é, naquele momento... Muito provavelmente causou um impacto aqui nesse país. Poderia ter feito? Ele mesmo disse que poderia ter feito, né? Com pena, um erro grotesco, um erro absurdo, né? Que eu já falei várias vezes aqui, e ele vai ficar marcado por isso. Não adianta. Lógico que depois começou a fazer algumas coisas, depois começou a agir como deveria agir, sem dúvida, né? Mas naquele início ele fez o que não deveria ter feito. Isso vai ficar marcado, isso vai pesar em cima dele aí nessas eleições agora uh, de acusação, isso que a gente está vendo agora, né? Então é complicado, hein, gente? Bom, vamos seguindo aqui no programa Negócio Fechado, você que está acompanhando aqui o programa, né? Trazendo informações para você nessa quinta-feira. Caramba, hoje é quinta-feira em produção, uau! Vamos seguindo, vamos tocando o barco aqui no programa, antes de chamar o nosso amigo Rogério Tobias. Deixa eu falar ainda da Covid-19. A AstraZeneca deve saber até o final do ano se sua vacina experimental contra a Covid-19 funciona, desde que os testes com potencial imunizante sejam retomados em breve. Quem disse isso foi o presidente executivo da farmacêutica, Pascal Soria, nesta quinta-feira. A empresa britânica suspendeu os ensaios clínicos... Em estágio avançado, com a vacina nesta semana, depois surgiu uma doença em um participante dos estudos no Reino Unido. O paciente teria sofrido sintomas associados a uma rara desordem inflamatória espinhal chamada mielite transversa. Soryot disse durante um evento online que a AstraZeneca ainda não sabe o diagnóstico, acrescentando que não estava claro se o voluntário tem a doença, e que mais exames são necessários. Ele disse que o diagnóstico será submetido a um comitê de segurança independente e que este grupo geralmente afirmará posteriormente né, à empresa se os testes podem continuar. É então, um complicado, né? A AstraZeneca fornecerá vacinas para países simultaneamente para garantir uma distribuição justa e equi equitativa, né? Acrescentando também que a empresa está perto de ter capacidade de produzir 3 bilhões de doses em vários locais do mundo para evitar que governos restringam, restringam a distribuição. Complicado, né? Vamos esperar sair então essa vacina, que sejam todas testadas né, da forma que tem que ser. E é interessante a gente falar também que nenhuma vacina vem e as pessoas saem usando por aí da noite para o dia, né? Não é assim que funcionam as coisas, né? É, não é assim, são testes que são feitos aqui e exaustivos Para garantir a eficácia de uma vacina. Porque eu vejo aí que as pessoas têm medo de tomar a vacina. As pessoas têm medo de tomar a vacina da gripe que tá aí, H1N1, tá aí disponível Para todo mundo todos os anos. As pessoas, ah, eu vou tomar e eu fico pior, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É, fazer o que, né? Se elas têm medo de tomar a vacina da gripe, imagine aí. A do coronavírus que está chegando né? então se façam os testes e que as pessoas tomem sim uh, a Jaqueline está dizendo aqui, ó, tenho medo dessa vacina uh, um abraço para você o Franklin está dizendo prefeito de Everett fecha as praças a partir uh, do dia 10 de setembro o aumento dos casos de covid-19 na cidade hoje, obrigado Franklin eu falei isso agora há pouco aqui no programa né? e a, co a coisa aí em Everett está um pouco complicada né Tamo junto hein <risos> Vamos lá gente, vamos esperar aí sair essa vacina para que a gente possa ter acesso né Mas a gente fica meio com o um pezinho atrás né é... Mais uma vez que estão sendo feitos testes né Como eu disse A vacina vai ser colocada aí na praça de qualquer maneira Sem testar, sem ter a, a eficácia garantida Então a gente tem que ter confiança Acima de qualquer coisa em Deus Vamos lá Vamos seguindo aqui no programa. Deixa eu passar pelo Brasil Produção. Vamos passar aqui com os principais fatos do Brasil. Antes de acionar o meu amigo Rogério Tobias, parceiraço aqui do programa, né? Que a gente está sempre trazendo notícias muito interessantes. Aliás, o Rogério tem feito um trabalho muito bacana uh, aqui no programa Negócio Fechado. eu quero agradecê-lo aí pelo carinho. Quero agradecer também a doutora Hannah Crispin, advogada da palavra fácil. Se você precisa de conversar, se você está precisando dos serviços da doutora Hannah Crispin, pegue o telefone, ligue para ela, marque um horário, não deixe para depois, 617-421-9090, converse, não deixa para depois, tá? Doutora Hannah Crispin, Crispin Law, 617-421-9090. Quem também está com a gente, Nivaldo Guedes, da Nivaldo Guedes Imóveis, se você quer investir o seu dinheiro, ter rentabilidade, e diga-se de passagem uma rentabilidade alta, é, meu amigo, então aproveite a oportunidade de ter o Home Experience junto com você. a ah, Ter aí um, esse belíssimo imóvel, sensacional, a média de rentabilidade está altíssima. Eu tenho certeza que você vai gostar. Com esse dólar nessa altura, você vai pagar isso rapidamente. Pode ter certeza absoluta de que você vai pagar isso muito rápido, viu? Bom... Uh, deixa eu também agradecer a Magui Toyota 617-697-3106 liga para o Ricardo conversa com ele você quer comprar trocar o seu carro tá ruim aí tá capengando liga para ele meu não perca tempo não você vai sair de carro novo ou semi novo se você quiser pagando aí uma mixaria e carro top Toyora dispensa comentário né então para de ficar sofrendo aí à toa também a Eliana da CSP Innovations na hora de fazer o seu, o seu imposto de renda, você precisa de auxílio, saber o que está acontecendo, precisa de empréstimo do governo. O que você tem que fazer para conseguir? Ainda está tendo? Não está? Enfim, questões como essa, né? Pega o telefone e liga para Eliana. Tire essas dúvidas, converse com ela. 508-536-9495 Deixa para depois não, meu amigo. Manda ver. Você que está acompanhando aí o nosso programa. Vamos seguindo por aqui, produção, agradecendo mais uma vez o seu carinho e a sua sintonia e mandando um alô especial para a turma também que está aí no Brasil, ligado com a gente. Você que tá fora do Brasil, onde você estiver, né? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Bom, daqui a pouquinho o Rogério vai estar com a gente aqui no programa Negócio Fechado. Enquanto isso, produção, deixa eu dar uma passada pelo Brasil com as principais notícias desta quinta-feira. Bom, então vamos lá. Já já eu aciono aqui o Rogério. Para a gente poder bater um papo, antes disso eu quero passar pelos principais destaques desta quinta-feira no nosso querido Brasil. Você que está ligado com a gente aqui no programa, começa falando do arroz com tarifa zero. O Brasil autorizou a isenção da tarifa para importação de 400 mil toneladas de arroz até o fim do ano. A medida foi publicada nesta quinta-feira, dia 10, no Diário Oficial da União. E tem como objetivo combater a forte alta dos preços do produto. Eduardo Cunha, a defesa do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, vai recorrer da condenação a 15 anos de prisão por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A sentença foi proferida pelo juiz federal Luiz Antônio Boná, substituto de Sérgio Moro como líder da Lava Jato, na 13ª Vara, Vara Federal de Curitiba. A Procuradoria-Geral da República decidiu prorrogar trabalhos da Força-Tarefa no Paraná. Até o dia 31 de janeiro Bom, no Rio de Janeiro O presidente do Supremo Tribunal Federal STF, ministro Dias Toffoli Negou um pedido do governador Afastado do Rio de Janeiro, né? Wilson Witzel, do PSC do Rio de Janeiro Para voltar ao cargo Witzel é investigado por envolvimento Em fraudes e desvio de verbas Da área da saúde E deve ficar 180 dias Afastado do governo Meu amigo bicho pegando por lá, né? Bom, vacina de Oxford. Pesquisadores brasileiros foram comunicados em junho do primeiro caso grave de reação adversa durante o teste da vacina Oxford para a Covid-19. Os testes do imunizante foram suspensos nessa semana, depois de reações adversas segundo em segundo voluntário. Então a gente tem que ficar ligado nisso aí, né? Bom, e a vacina russa no Brasil? A Bahia é o segundo estado brasileiro a fechar acordo com a Rússia para testar a vacina contra a Covid-19. O Paraná já havia assinado um memorando de entendimento com os russos no mês passado. Moscou anunciou que vai começar nesta semana a terceira e última fase de testes clínicos da Sputnik V. Pois é, meu amigo, Covid-19. É... Torce, né, que esses laboratórios, esses pesquisadores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 Pô, que sucesso, que bacana. Lembra do produto estrela que está crescendo, que eu estou dando uhum, aquele empurrão? Uhum. A maturidade é muito bacana. A gente chama de vaca leiteira. Que tá Eita, no mar. Nós, que beleza. A vaca já está tá ali, forte, gorda, bacana. Então, a maturidade, você só tira o leite. E isso acostuma mal. Por quê? Porque eu deixo de fazer novos investimentos, eu deixo de fazer novas pesquisas, mas alguém está fazendo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 essa, essa, que a gente chama de Omnichannel, né, as diversas mídias. Vamos trabalhar dois temas, então. Vamos falar de, do negócio, né, do plano de negócio. Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre os novos, as, as novas mídias aí e que, como é que as empresas devem se comportar perante essa realidade nova aí. Então, o programa... de horário de Boston e 13 horas, horário do Brasil. É isso aí, senhoras e senhores, Rogério e Tobias aqui no programa. Rogério, muito obrigado, meu querido. Tamo junto. Te espero na próxima semana, viu? E amanhã eu tô agarrado escutando lá o programa, sem dúvida nenhuma. Tô daqui só de ouvido. Só tenho que agradecer aí por mais essa oportunidade. E por junto. você estar lá isso lá você aí, sempre lá fico. com a gente. Eu fico, eu falo. É motivo tipo, é. é tipo de orgulho. Obrigado. Muito obrigado. Eu fico Obrigada lá. a todos Tamo junto, Rogério e Tobias, Eu fico, eu gosto, eu fico lá curtindo o programa meu, Tá achando o que, né? Vamos que vamos Um ótimo final de semana pra você, viu meu querido? Tamo junto Tudo de bom pra você e pra todos Bom, a gente segue aqui no programa, negócio fechado Ui. Já deu produção, já deu a hora mas, mas antes de ir, eu falei que eu ia falar do esporte aqui né? Eu Bem que eu enrolei pra não poder falar do esporte Mas tem que falar Não dá nada não, encerrando aqui com o Rogerão Muito legal, muito bacana isso, viu?